Fala aí galerinha! Fazendo mais um videozinho aqui pra vocês. Bom, agora à noite acabei de fazer uma gambiarrazinha. É Pra quem já acompanha os vídeos, sabe que a gente usa esse capacete aqui: É um LS2 FF350. E coloca a câmera aqui do lado. Você vê aqui a indicação dele, selo do imet, tem que estar tá legalizado, sangue é positivo, número 58, um bom capacete, confortável, só que pra gente que faz esses vídeos e que quer fazer uma narração, ele não é tão interessante porque ele, ele fecha muito, ele é muito abafado, então por mais que eu fale, não, não dá pra a câmera pegar legal. Porque o áudio é capturado aqui pela lateral. Ele fica do lado externo. Então, já como ele abafa aqui, a gente não consegue ouvir. E eu também falo baixo. Então, como eu tentei resolver isso? Acabei de colar agora aqui nesse outro capacete. Também é um LS2 FF350. Um cinza, e zerar. Preta. Fumei. Aqui um dia foi prateado, brilhava uma coisa linda, mas perdeu, perdeu o brilho. É foda. Então, agora a gente vai usar também uma câmera frontal. Espero que a captura de áudio seja bem melhor com ele aqui na frente. Acredito que sim, né? Ele vai estar muito mais próximo então quando eu, deixa eu jogar pra cá, quando eu abrir a viseira, a câmera vai estar tá aqui e aí a gente vai conseguir pegar um áudio legal e quem sabe né ir trocando a ideia dando esses é muito doido em Salvador, pegando desengarrafamento né que é que eu mais gosto, não aguento ver engarrafamento que me jogo dentro <risos> e aí quem sabe né Bom, como o período que eles recomendam, depois que você gruda, é de 24 horas, então hoje é, hoje é domingo, então na terça-feira, terça-feira de manhã, provavelmente a gente vai estar estreando, para ver como é que fica. Será que vai ficar legal? Não sei, só saberemos Lá na Terça-feira Então é isso aí galera Um vídeo curtinho Só pra vocês Conhecerem Quem são Os capacetes que a gente utiliza E é isso aí Uma Boa noite pra vocês até o próximo vídeo. Tchau, tchau.